E aí, Dessa Division, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, gente, eu vim trazer como você conseguir o puff dourado. Primeiramente, você vai em casa e depois vai no pet shop. Normal, como todo mundo faz, a gente está demorando para carregar hoje. Hein? É... Você vai adotar um puff. Adote um puff normalmente. E eu vou escolher um nome. Eu vou escolher para carregar. Pode demorar para carregar assim mesmo, gente. Depois de carregar. Depois de carregar, gente, eu vou escolher. Deixa eu ver, eu vou escolher um puff. Um puff gato. A 800 de moeda não. Deixa eu ver, eu vou escolher o preto. Vou clicar em adotar. Vou colocar o nome de Febraim pra me homenagear. Homenagear. <risos> e vou em adotar. Após você adotar o puff, você vai. Espera ele né, te abraçar, te amar. Vamos, puff! Eu buguei aqui, gente Eu não sei se é a minha Acho que é a minha internet, gente Hoje não é um bom dia pra gravar Meu Deus, eu tô à borda ali Ai, gente, que ódio Demora pra carregar Aí você vai vir aqui, ó Você vai dar um puff Ó, o primeiro selo Primeiro selo de escavação Gente, tá muito bugado O puff não tá nem escavando ele tá escavando, mas não tá parecendo que tá escavando Muito bugado Tá, gente, eu não vou de gravar esse vídeo Pronto, gente, agora foi Aí você vai vir e vai aqui Clicar nessa alavanca, não vai puxar, viu? Porque eu fiquei umas meia hora puxando isso Você vai clicar Aí ele vai comer o... O... Pro frito, né? Tá mostrando ele aqui comendo, entendeu? Era pra mostrar, mas o meu tá bugado <risos> Ele tá mostrando lá Ele tá comendo, ele tá bugado, tá ótimo e vai aparecer isso. E eu já consegui três pepitas de ouro sem fazer nada. Então, tipo assim, já começou. É só você ir passeando agora. Vamos passeando. Pra ele coletar os bagulhos. Ó, oh, tá bom. Tá bom. Tá bom. Então, vocês devem fazer o que? Continuar andando continuamente. É, passeando pela ilha, sempre se movimentando para obter as pepitas de ouro, se você está parado em somente um lugar você não vai conseguir é bem fácil, é bem divertido quando você tem alguém por perto para você conversar e você aproveita para fazer o selo também forçar o seu puff como eu estou fazendo a encontrar pepita de ouro, Às vezes ele não pode encontrar, mas você força ele a encontrar é... enquanto isso eu fui fazendo vários selos bem fáceis de, de fazer Enquanto eu vou me movimentando, sempre andando, pode ser na mesma sala, pode trocar de sala, mas sempre andando, movimentando-se para tentar encontrar a pepita, porque o puff sempre localiza a pepita quando se, se movimenta. E após encontrar as 15 pepitas de ouro, vai, vai abrir as informações, a tabela de informação para você ir para mim. Você clica em ir para lá e clicando, chegando lá, você vai nesse... clica em cima do. Da, do chão de Dourado na britadeira de Dourado para conseguir o Puff Dourado e eu coloquei o nome da Alice aqui se inscreveu no canal mas eu acho que ela não é mais inscrita então é isso aí para conseguir o puff de ouro gente